Matheus Miller, do canal 4 está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, Camada. Seguinte, é... um capítulo aqui do Resenha Nerd, como eu havia falado numa live, que geralmente assuntos relacionados à tecnologia que eu iria tratar no canal Resenha Nerd, eu estou tratando aqui. E teve um vídeo no Resenha Nerd que eu tratei a respeito de uma crítica que eu fiz a Nintendo. Que teve um cara que desenvolveu o Pokémon GO no VMU do Dreamcast. Só que o cara parou porque a Nintendo ia cortar o cara. E a Nintendo tem muito disso mesmo. Tipo, ela dá strike em cara, dono de canal, que ela permitiu que o cara gravasse... Sabe, ela é bem rígida. E eu fiz uma crítica à Nintendo naquela época. E, bom, numa conversa que eu tive com o Ian Pala, que eu achei interessante, a gente estava debatendo sobre o assunto no Telegram, é que, assim, eu expliquei meu ponto de visão do que, que a Nintendo deveria ter feito. Ou o que ela deveria fazer. Né? A política que ela deveria adotar. E, no meio da conversa, o Ian falou com meu assim, Gabriel, pô, era isso que você devia ter falado no vídeo e, bom, eu reassisti o vídeo, realmente, eu não falei nada daquilo é, eu deveria ter dito, então eu resolvi falar aqui no canal Toca do Tux mostrando como exemplo o QT como todo mundo sabe, o QT é a ferramenta que utilizam para desenvolver o KDE e é o QT também que eles utilizam para desenvolver interface gráfica no Netflix Painéis de carros, carros automáticos e tal eu Já devo ter contado em algum vídeo, mas ou menos assim Qual que era a política que a Trolltech, que era o nome da empresa Ela tinha para disponibilizar o código fonte do QT Porque o código fonte do QT não era aberto Então assim, ela tinha um acordo com a comunidade O seguinte, era assim Vocês querem acesso ao código fonte? Tá bom, a gente disponibiliza Só que, o que a gente gostar código fonte que a gente gostar, a gente vai ficar pra gente, E a gente vai fazer o uso deles. Teve uma certa assim resistência da comunidade, falou, Pô, meu, que mancada, não sei o que, mas era o único acordo que tinha, a biblioteca era muito boa, a ferramenta era muito boa, aceitaram. Então isso fez com que o QT evoluísse muito mais rápido até que o GTK. Tem recursos que tem no QT que o GTK não tem, e talvez nem vai ter. Então essa é a primeira ideia, a segunda é o que que acontecia? E até hoje o que, que acontece? A QT Inc., que é o nome da empresa hoje, né, deixou de ser Trolltech, passou a ser QT. QT Inc., é, ela ficava observando os desenvolvedores. E o resultado: os melhores, ela contratava. Essa Foi a sacada da Trolltech. Além de ter o código-fonte para ela, bom, né, o que a comunidade desenvolvia, ela pegava para ela, ela retinha para ela ela ainda ficava de olho nos desenvolvedores. E os melhores ela contratava. Então assim, foi sacada de mestre isso. E isso que a QT faz é o que a Nintendo deveria fazer. Por quê? Se ela deixar os caras desenvolverem jogos dela, meu, ela não vai ficar perdendo tempo com pesquisa desenvolvimento do jogo. Ela já tem tudo pronto na mão. E fora que assim, se ela ficar de olho nos caras, ela pode contratar desenvolvedores ao invés de ter que Todo esse problema de RH, você gastar com falar que tem a vaga disponível, ficar chamando para poder fazer entrevista, é, entrevistar os caras, fazer teste de apetidão, e depois contratar o cara, ainda fazer experiência de dois, três meses para depois efetivar o cara. Não, você poupou ainda todos esses trabalhos se a Nintendo fizer isso, a mesma coisa que a KT fez. Então assim, pô, deixa os caras desenvolvendo. Entendeu? Só que porém tendo uma regra, né? Da mesma forma que a KT faz. A gente disponibiliza, a gente permite, né? Tem uma autorização da Nintendo. Que os caras façam. Só que se a gente gostar, a gente vai ficar pra gente. E ainda contrata os caras. Pô, ela poupou muito dinheiro com isso. E tem a ferramenta pronto na mão. Ou melhor, o jogo pronto na mão. Entendeu? Tudo pra ela. Pronto ali. Então, assim, supondo que um jogo ia demorar. 4 ou 5 anos para ser desenvolvido, ela poupou, talvez ela levou um. Entendeu? Ela economizou muito dinheiro até mesmo na hora de contratar a equipe e de desenvolver o jogo. E ficou pronto muito mais rápido. Tem um cara, se eu não me engano, ele é da Itália, que desenvolveu inclusive o Zelda, Ocarina of Time, 64 1964, usando, se eu não me engano, a biblioteca Unreal. Ficou. Uma coisa maravilhosa aquilo. Ele teve um pequeno problema só que eu vi que foi com música. Então ele teve que remover a música e depois foi permitido. Esse cara ali eles deviam estar de olho nele. Talvez estão, a gente não sabe. Mas se tiver, vai ser ótimo a gente ver o mesmo jogo do Nintendo 64. Só com gráficos hoje, de hoje, sabe? coisa incrível. Simplesmente está ótimo aquele jogo. E o cara disponibiliza ainda para download. Pena que ainda só existe para Windows. Né, que é o foco do cara, é o Windows mas que pode ser portado para Linux para Mac também né? então isso, eu só queria debater isso com vocês tá? é, essa é da semana Resenha Nerd bom, foi um exemplo através do mundo Linux que eu dei espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo adicionem playlist de vocês, se não é inscrito não deixe de se inscrever e ativem o sininho aí para receberem novas notificações do canal Beleza? Então é isso, um abraço e falou! Bem-vindo ao curso de animação de personagem 2D com Blender para sprites de jogos e animações em vídeo. Você aprenderá como preparar e animar um personagem 2D com Blender utilizando bônus, mudança de imagem com drivers e uma técnica para lip-sync rápido. Também obterá três templates de personagem com cenas animadas. Meu nome é Ricardo Graça. Sou um escritor, designer multimídia e professor. Com muita experiência na área, já trabalhei para TV e cinema, com aberturas em animação e vídeo, pós-produção e motion graphics. Escrevi e dirigi seis curtas-metragens, dois livros e desenvolvi três minigames. Eu desenhei esse curso para qualquer um que procure uma solução para personagem 2D em qualquer mídia e propósito. Ao final do curso, você estará apto a preparar um personagem 2D dentro do Blender, lip-sync com uma técnica rápida e poderá renderizar sua animação como sprites para jogos ou vídeos para web e TV. Este curso foi desenhado após eu criar uma maneira rápida e efetiva para as minhas próprias animações. Então, primeiro eu utilizei este método com os meus alunos em oficinas e escolas e agora eu trago até vocês. Eu preparei esse curso para produtores independentes, diretores, animadores que desejam criar suas próprias animações, mas são interrompidos por falta de recursos ou tempo. Quer ter seus próprios filmes animados? Ou sua própria série no YouTube? Os requisitos necessários são um computador, o software Blender e sua vontade de aprender essas técnicas. Então venha, matricule-se e comece suas próprias produções.